Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja New Chic Com participação especial Sim. da Valentina, né gente? Porque ela não pode ver eu ligando a câmera que ela vem E confesso que essa casinha aí deu trabalho, eu já tava lá na sala Os gatos já estavam dentro, eles fazem fila pra entrar Vou ter que pegar mais duas pelo menos porque, né... Então, pra quem não sabe, a New Chic é parceira aqui do Alfinetadas da Moda E eles estão sempre me enviando produtos Eles me dão um valor Eu entro no site, escolho os produtos Eles me enviam pra mim fazer resenha pra vocês, tá? A New Chic é uma loja que vende tudo que você imaginar, você encontra lá, gente Eu acabei de postar um vídeo aí, acho que foi semana passada, semana retrasada De ferramentas, então tem de tudo que você possa imaginar Cama, mesa e banho Roupas, sapatos, acessórios, bolsas, óculos, coisas pra casa, coisas pro seu, pra bebê, coisa pro seu bichinho, pro seu pet Gente, tem de tudo, vale super a pena você entrar no site Eu vou deixar o link do, do site da New Chic aqui embaixo no box de informação Vou deixar todos os links dos produtos que eu recebi pra vocês, quem quiser comprar É só clicar que direciona vocês direto pra estar tá comprando o produto Tá? E detalhe as leitoras do Alfinetadas da Moda têm 15% de desconto. Então, você usando o cupom de desconto que tá aqui embaixo no box de informação, você vai ter 15% de desconto em qualquer compra que você fizer, tá certo? Pegaram pra mim em menos de 30 dias. É muito rápido, não paguei imposto de nada, não fui taxada, tá, gente? Fiquem despreocupados que eles mandam de um jeito pra gente não pagar imposto, nem os 15 reais de taxa do correio eu paguei, então valeu super a pena, tá? Vou mostrar aqui item por item para vocês, né? Vocês viram aí que ela adorou a casinha não só ela como os outros dois gatos também adoraram essa casinha. E essa casinha aí é show. E, gente, essa daí é tamanho P, então tem outros tamanhos, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês item por item. Vou começar, então, por esses dois tapetes que eu peguei aqui para cozinha. Eu peguei estampa de limão, mas aí tem várias estampas lá de frutas, aí fica a seu critério, tá vendo? Eu peguei dois. Gente, ele é redondo e eu vou passar as medidas dele pra vocês, tá? Os tapetes, eu, eu adoro, minha casa inteira tem tapetes da, da New Chic. Ele tem 55 centímetros, tá? Ele é bem grandinho, pela minha mão vocês conseguem ter uma ideia do tamanho. Olha, ele é antiderrapante, tá vendo que ele tem esses negocinhos que grudam aqui no chão. E aqui, olha só os pelinhos dele. Dá até dó, gente, colocar na cozinha, porque suja na cozinha, né? Mas olha isso. Ele é todo fofinho. Todos os tapetes dele são assim, viu, gente? São tapetes tops. Tem vários modelos de tapete, né? Quando eles falam que tem pelinho, realmente tem pelinho. Olha a grossura disso. Ó, como ele é. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha como ele é fofinho. Gente, super top. Aí eu peguei dois para colocar na cozinha, tá? Peguei estampas iguais, apesar deles serem um pouquinho diferentes. Este daqui ele não tem a bordinha, tá vendo? Olha. Mas, uh, por dentro é o limão e eu adorei, gente. Tem vários, tem de melancia, tem de laranja, tem de kiwi. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês. É só vocês clicarem que já direciona vocês direto pro link do tapete, tá certo? O próximo é um jogo de cozinha, tá dobrado, que é uma passadeira e o tapete de fogão que não é meu esse daqui gente não é da minha mãe <risos> então esse daqui não é meu já vai para casa da minha mãe já vim até gravar o vídeo para poder levar para ela que eu vou para lá né então é, chegou então é, ela que escolheu essa estampa tá então vem dois olha vem o do, do fogão e a, a, a da pia eu vou passar as medidas para vocês eu já tenho um desse tipo aqui na minha casa para minha para minha pia só que eu achei que esse daqui veio bem maior do que o meu, viu, gente? O menorzinho, ele tem 60 por 40, tá? E, gente, o material disso daqui, como eu disse, eu já tenho um na minha cozinha. Eu não lavei ainda, olha, já faz tempinho que chegou pra mim, não precisei lavar. Você passa um pano, eu não sei que material que é esse. E você passa. E no meu caso, que sai bastante pelo aqui na minha casa por causa dos meus bichos. Eu passo um pano com removedor, fica limpo o tá, tapete, não precisa lavar. Senhor, amém! Que façam mais produtos com este material. Eu não sei que material que é. Olha, gente, desse lado ele também é antiderrapante. E esse lado aqui, olha, ele não é de pelinho. Eu não sei, é um tecido, gente, mas eu não sei que tecido que é esse. Tô falando, gente, eu passo um pano no tapete, o negócio, olha, chocada com o negócio. Tô falando que esse tapete, esse material pra cozinha é o melhor de todos que eu já peguei, tá? Você passa um pano, o negócio limpa. Realmente, o negócio é top. Então, esse daqui que é o do fogão. E aí, tem o da pia, que ele é bem maior, gente. Olha, a passadeira, tá vendo? Que ele tem... Ó, a passadeira, ela tem 1,20 por 40, tá vendo? Ela é bem grandona, ela é bem maior do que a minha, tá? Olha, mesmo material aqui também. E é bacana porque tem várias estampas e vários tamanhos no site. Então, se você não gostou dessa estampa, entra lá porque tem muitas estampas. Não gostou do tam... não deu certo o tamanho? Entra lá porque você escolhe o tamanho, tá, gente? Então aí fica a seu critério, tamanho e cor, nossa, tem muita opção lá no site deles. E agora, o último produto, mas do dia que chegou essa casinha, gente, eu coloquei, chegou, eu abri, geralmente quando chegam os produtos, os meus bichos eles vão no saco, na caixa dos produtos, tá? E dessa vez não, eles foram na casinha e deitaram na casinha e simplesmente ficaram, tá cheio de pelo já, eu não, eu tive que tirar o meu outro gato, o Swarovski, de dentro dela pra poder gravar o vídeo, tá? Gente, o tamanho dessa casinha, ela vem grandona assim e eu não paguei imposto, tá? Eu não fui taxada. E detalhe, eu vou ter que tirar ela pra vocês verem agora o material, ela é em formato de banana, mas aí tem outros formatos lá, tem outros, nossa, tem muitas opções de casinha, tá? Tá? E ela é muito macia. E o detalhe dela, eu não sei o que que ela tem. Que ela é pesada, essa casinha. Eu acho que é para ela não tombar, tá vendo? Porque ela tem os bicos. Aqui no centro dela, ela é pesadona. Então, olha, ela é toda fofinha. Essa durou, né? Tô com dó de tirar ela, mas eu vou ter que tirar para mostrar para vocês. Olha, tamanho, então. A minha tamanho S que eu peguei. Tem outros tamanhos. Tem a maior. Acho que tem a S... E aí, eu acho que tem a P e a G, se eu não me engano, tá? Ela é toda bem acabadinha e agora eu vou tirar ela pra mostrar pra vocês, porque isso daqui sai e dá pra lavar. Calma ah, aí, gente, deixa eu tirar ela. Olha que bacana. Então, você tira essa parte aqui, ó. É muito pesada, é bem firme, ó. Dá pra você tirar, que tem o um zíper, todo o enchimento. Tá vendo? E poder lavar. Não vi se essa parte aqui também tem zíper para lavar, mas eu acho que essa parte tem zíper, gente. Olha aqui. Olha só que bacana. Então, olha, tem o zíper que eu tiro para tirar todo o enchimento e poder lavar isso daqui. E olha, ela é pesadona, tá vendo que ela não tomba, olha? Você põe assim, mesmo sem a estrutura de dentro, ó. Aí eu venho aqui, coloco a estrutura... <risos> Ai, gente, vocês aguentam isso? Ela não tomba a casinha, tá? Então, super aprovada, né, Valentina? Você gostou da sua casinha, Valentina? Não precisa nem responder, né, gente? Foi a melhor aquisição feita nos últimos tempos. Eu tirei ela, coloquei na cadeira que ela gosta. Mas, gente, não adianta. Ela falou que a casinha é dela, tá? Então, é dela. Uau, então, foram esses os produtos que eu recebi da New Chic dessa vez. É, sempre que sempre que chega para mim eu já venho aqui fazer resenha para vocês deixo tudo aqui embaixo no box de informação os links você clica já direciona você direto para estar tá comprando os mesmos produtos se você não quiser os mesmos também tem o um link aqui embaixo no box de informação do site para você conhecer o site da Nilchik para quem não conhece muitas leitoras minhas compram lá gostam me mandam foto dos produtos então eu sei que tem muita gente aí que faz compra lá os produtos deles são de qualidade, gente. Já trabalhei com outras lojas da China, produtos não eram de boa qualidade. Então, eu até parei de fazer é, vídeos, resenhas para vocês das lojas, porque realmente os produtos não eram de qualidade, tá? Em compensação da New Chic, realmente, gente, aqui no vídeo vocês conseguem ver bem a qualidade, né? Então, vale super a pena. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários...